E lembrando, quando a gente fala em lazer no acompanhamento terapêutico, a gente não, não fica pregando que o acompanhamento terapêutico seja um lazer para o profissional. O lazer no acompanhamento terapêutico é para o paciente. Enfim, tem toda uma elaboração teórica que a gente aborda naquela, naquele livro, e também no curso avançado, a clínica do acompanhamento terapêutico, mas isso é importante que tu tenha em mente, o, o, o lazer é, deve ser muito bem pensado, projetado e programado, porque o lazer, repito, não é para o terapeuta, o lazer é para o paciente. Então o profissional, AT, quando ele entra em situações de lazer para o paciente, ainda ali ele deve ter em mente que ele é um terapeuta. Ele está agindo para promover a diferença, para promover o tratamento do outro. Então, não, não é uma brincadeira, o, o, o profissional não está ali simplesmente curtindo, aproveitando e ganhando dinheiro à toa. Né?